mortos de memória Esses são os caminhos escolhidos por Conceição Filipe para concurso sua especial pesquisa. Tudo começou quando descobriu uma pequena lápide em um cemitério com 100 muros localizado no interior de Macaé, com inscrições que acusavam de assassinar as forças policiais do governo do presidente do estado do indiano, Alfredo Bach, em 1910. O chefe dessas forças policiais morreu logo depois, e em seu túmulo foram esculpidas 15 barras, número de tiros que recebeu em seu assassinato. A partir daí, a busca pelo emaranhado da trama política levou Conceição Franco a uma pesquisa mais ampla. De uma forma pouco usual, a historiadora analisou a construção da memória, das identidades sociais e da própria história regional, da própria história da região, inserida no contexto da história do Brasil e do mundo ocidental. Olhar através da morte, dos mortos e de suas representações, quer sejam a geografia religiosa e social, estampada na localização e formato das sepulturas, quer sejam as fontes escritas, como registros paroquiais, jornais, diários, biografias, e depoimentos orais, que registram a memória social. No emaranhado dessas fontes, os mortos tornam-se personagens vivos e têm marcadas suas atuações no cotidiano, na posse de bens, nas relações de parentesco, nas disputas partidárias e na memória. É uma sociedade complexa que emerge deste excelente trabalho, alicerçado em uma madura, Base conceitual historiográfica é, com certeza, uma leitura surpreendente e instigante. O que seria de se esperar de um trabalho árduo e profícuo? Sheila de Castro Faria, professora titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense UF.